Muitas cidades do mundo têm alguns apelidos. Eu acho que você já ouviu falar do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, Nova York, que é a Big Apple, também, por exemplo, Jerusalém, a Cidade Santa, e também Minha Campina Grande, né? que é a rainha da Borborema. Mas Roma, essa cidade tem um apelido muito, mas muito interessante. Roma é a cidade eterna. Roma tem esse apelido porque os cidadãos de Roma sempre acreditavam que a cidade nunca teria fim, não importa se houvesse troca de imperadores, guerras, mas Roma nunca teria fim. Talvez todo mundo seja como um cidadão romano, todo mundo acredita, elege ou então deseja muito que algo seja eterno, talvez um grande amor, talvez alguma posse ou às vezes até um time de futebol, mas a verdade é que... Tudo isso acaba, tudo isso acaba. Até Roma terá fim. Porém, existe um grupo de pessoas que encontraram algo eterno. Na verdade, eles não encontraram algo eterno, eles encontraram alguém eterno. Alguém que tinha morrido e ressuscitou. Então, eles entregaram a vida deles para essa pessoa eterna. Jesus Cristo. E muitas pessoas desse grupo, por terem crido em Jesus, por terem sido seguidores de Jesus, foram condenados à morte aqui no Coliseu. Foram vítimas de gladiadores e de feras, só porque tinham uma fé, só porque criam em Jesus Cristo. Os cristãos, eles eram considerados marginais, porque eles não tinham a mesma fé dos romanos, porque eles criam em apenas um Deus, e os romanos criam em vários deuses. Então eles eram condenados à morte, e mesmo diante de tanto terror, por que será que os cristãos não desistiam de Jesus? Porque eles continuavam crendo em Jesus, simplesmente porque eles tinham uma fé absoluta de que em Cristo eles eram eternos também. Eles tinham um amor muito grande por Jesus. Então eles não desistiam, porque sabiam que, mesmo que a carne e o corpo sofressem, eles teriam a vida eterna em Jesus. Eles nunca teriam fim. Por isso, que eu gosto de dizer a seguinte frase. Se eu entregar a minha vida para coisas que se acabam, eu vou me acabar com elas. Mas se eu entregar a minha vida para aquele que é eterno, eu vou ser eterno como ele é. E você, também tem essa certeza? Do que você é eterno só em Jesus a gente tem essa certeza